Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. A Wizards of the Coast costuma lançar uma variedade de produtos todo ano. Alguns desses produtos são exclusivos e limitados, enquanto outros são mais frequentes, e tem com alvo jogadores novos e jogadores do formato padrão. Um desses produtos tem como objetivo promover uma experiência interessante de deck building e também de ser uma maneira do jogador novo expandir a sua coleção, e é lançado a cada novo bloco corrido do Standard em Magic the Gathering. Fique com a gente, hoje nós vamos analisar o Deck Builder's Toolkit. O Deck Builders Toolkit, ou caixa de ferramentas do construtor de decks em português, é um produto que na minha opinião tem muito potencial para satisfazer as necessidades do jogador novato e também de ser uma experiência interessante de deck building para jogadores mais experientes. Até onde eu consegui encontrar no site da Wizards o primeiro lançamento do Deck Builders Toolkit aconteceu no dia 21 de maio de 2010. De lá para cá o produto naturalmente teve alguns aprimoramentos. Nessa análise, a gente vai ver se esse produto utiliza-se bem dos potenciais que ele apresenta e em quais pontos ele precisa melhorar ainda para se tornar um produto ótimo para todos os jogadores de Magic. O Deck Builders Toolkit inclui os seguintes itens. 125 cards semi-aleatórios, 100 terrenos básicos, 4 boosters de coleções recentes, um folheto com dicas de deck-building, um guia rápido, e uma caixa de armazenamento. Podemos observar que o produto costuma vir com algumas opções de mana fixing, como terrenos duais que entram no campo de batalha virados, dois de cada combinação de duas cores, ou artefatos que convertem mana, como o Prisma Profético. Alguns DBTs de algumas coleções costumam ter cards como terras em desenvolvimento para buscar terrenos básicos diretamente do Grimório. Outro ponto comum em todos os Deck Builders Toolkit é a presença de raras clássicas, uma de cada cor. Costumam ser Anjo da Égide, Esfinge de Magose, Pesadelo, Dragão de Shiva e Alma da Colheita. Algo que chama atenção em cards como esses é o símbolo de expansão. Com alguma pesquisa, descubro que o símbolo se refere aos decks de boas-vindas, que costumam ser oferecidos pelas lojas a novos jogadores. E sim, estes cards são válidos no standard. Os demais cards são uma seleção de comuns e incomuns diversas. Costumam apresentar possibilidades de arquétipo presentes nas coleções que o DBT daquela coleção promove. Algumas até dão decks divertidos. Os boosters são de coleções diversas válidas no formato padrão da data do lançamento do produto. Dois deles são sempre da mesma coleção que a do produto, e os outros são de coleções anteriores. Não há nada de especial neles, são boosters como todos os outros. que às vezes eles podem vir incríveis. Mas não fique contando com isso. A caixa de armazenamento é de papelão, mas até que é resistente. No entanto, não me sentiria seguro de deixar alguém sentar nela, portanto, se ela estiver na sua mochila, procure não deixá-la numa cadeira qualquer na loja em que você joga. Ela comporta cards com shield, por isso pode ser uma alternativa para guardar os seus decks. O DBT, vamos abreviar para ser mais rápido, o DBT é um produto que tem muita força em alguns pontos no que se refere à qualidade dos cards que ele apresenta. Alguns são extremamente bons, é uma pena que eles venham com poucas cópias e é um produto que tem potencial, como eu já falei, para satisfazer as necessidades de qualquer jogador de Magic. No entanto, ele tem alguns cards que, acabam sendo redundantes, porque eles sempre aparecem em todos os Deck Builders Toolkits que já foram lançados de uns tempos para cá. Cards como Shivan Dragon, Nightmare, eles são interessantes, eles são raras, nostálgicas, são as raras clássicas de Magic the Gathering, e elas viram o um jogo até um tempo atrás, até no início do jogo, elas com certeza viram algum jogo, mas esses não são cards que realmente veem consistência em todos os decks, e é uma de cada ainda por cima, isso não é uma coisa que dá muita força para um produto com esse potencial. Eu não digo que você deva colocar um playset de cada uma das raras que está vendo o jogo no metagame do standard atual. Não, eu não digo isso, mas eu digo que pelo menos algumas raras mais consistentes do standard que estejam nas coleções corridas do standard uh, possam ver mais jogo se é para manter a tradição que se coloque então uma de cada cor por exemplo sei lá um tenente de itália uh, não sei agora outras raras que vem algum jogo no standard atualmente mas enfim seria mais interessante colocar cards que estão realmente nas coleções corridas do standard ao invés dessas cartas que são raras clássicas que apesar de extremamente nostálgicas, elas não veem muito jogo no metagame atual. Afinal de contas, eu acho interessante que o jogador novato que possa vir a comprar um Deck Builder Soul kits ele possa montar um deck a partir dele que tenha pelo menos um pouquinho de competitividade, ou pelo menos que dê o início do caminho para ele aprimorar esse deck e conseguir sentar numa loja para jogar um Friday Night Magic, por exemplo. E falando do jogador novato, eu não conseguiria recomendar isso como um presente para um jogador que está começando por um único ponto. E esse ponto pode ser um pouco delicado agora, mas o fato de ele vir em inglês e não vir em português é uma coisa que complica um pouco a jogabilidade do Deck Builder's Toolkit. Porém, eu sei, eu tenho total ciência de que não é barato você produzir um jogo em todas as línguas nos quais ele se apresenta. Não é barato você fazer impressões de cards, de... Tchau trolhentos cards em 11 idiomas diferentes, que é se não me engano, o número de idiomas nos quais Magic é impresso hoje em dia mas veja bem, é um produto que tem potencial para satisfazer as necessidades de um jogador novato, e é um produto que pode ser um excelente presente para um jogador que está começando eu mesmo penso em algumas crianças uh, para as quais eu gostaria de dar muito para cada uma um deck builder toolkit e sentar com elas e montar decks e jogar com esses decks, é uma coisa muito interessante, é um produto com muito potencial Potencial para realmente conquistar novos jogadores, que é um dos motes da Wizards no que se refere ao marketing. Se você explorar devidamente os potenciais dele, ele consegue satisfazer qualquer jogador de qualquer nível, desde o novato que está começando, que está ganhando seus primeiros cards, e até o jogador mais experiente que queira ter uma experiência de jogo diferente, montando decks com um... Uma quantidade pré-estabelecida e com cards pré-estabelecidos, e alguns cards aleatórios. Aliás, esses cards aleatórios, vindo nos quatro boosters que o produto apresenta, fazem com que cada deck seja realmente único. Ele dá um, um fator muito forte de singularidade para cada um dos decks montados com esse Deck Builder Toolkit. Os conteúdos da caixa podem ser desmontados, você pode desmontar o seu deck e montar outro deck novo, totalmente diferente, a partir dos mesmos conteúdos da caixa. Essa é uma das partes mais legais do DBT. Então é um produto fantástico, ele pode muito bem ser ainda melhor se algumas dessas observações forem levadas em consideração, eu acho. Mas agora, jogadores brasileiros, se vocês gostam desse produto, deixem a Wizards of the Coast sabendo, deixem a empresa que produz o nosso jogo favorito sabendo que vocês querem que a empresa dê mais atenção para esse produto, falando nas redes sociais deles, falando diretamente com eles através dos contatos possíveis, ou, quem sabe, vocês podem mostrar esse vídeo para eles também, por que não?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 Abra sua caixinha, sinta o cheiro dos cards e construa um deck bem bacana. Até mais!